Filhos. Test Ride Royal Enfield Meteor 350. Você imaginou que serve ver isso por aqui? Então, custom, olha só, eu sei que vai começar já aqui embaixo. Durva, aquela dica de posicionamento, ataque de curva com motos assim e tal, relaxa. Primeiro conheça essa aqui, versão Fireball, Você tem a Meteor Stellar, Supernova, e as diferenças é o seguinte, essa aqui do jeito que você está vendo, certo? pretona, básica, do jeito que eu gosto, aliás. Depois a estelar vai ter um sissibar aqui, que é legal para quem vai rodar com garupa. E a supernova tem um sissibar e a bolha, e aí pensando mais em estrada. Só que motorização é a mesma, então chassi e suspensão é, são todas iguais. Vai ficar só a questão dos kitutzinhos aí. Aí é muito pessoal, cada um escolhe o que gosta, perfeito? Bom, faribol, amarela, tem amarela e vermelha. E o que, que eu posso falar para vocês dessa moto, tá, um pouco de ficha técnica, o motor tem 20,2 cavalos a mais de 6.000 RPM e o torque de 2.75 kgfm a 4.000 RPM, a primeira pergunta que você me faz é, pô, relação peso e potência vai bem, Por quê? é uma moto que pesa R$191? 191 completa, pronta para uso, em ordem de marcha, você vai procurar alguma ficha técnica, pode ser que se ache aí 177 seco, mas é 191 para rodar, pronta. Eu fiz uma prova de aceleração zero até atingir 60 km por hora, que é mais ou menos o que você vai andar numa marginal é, via local ou 50 por hora aqui dentro do Trânsito São Paulo e tinha suas conclusões, eu vou deixar um cronômetro aqui do lado. É o seguinte, é uma moto que ela atinge 125 km por hora total, né, velocidade máxima, e a 100 por hora, 90, vai muito bem. Só que assim, 100 por hora, eu não sei, tá? é a minha, é minha primeira experiência com essa, mas eu rodei com a Vulcan, lá no circuito pan-americano, e eu tava com a bota, então é, um, é, um, é, é difícil esse tato, mas eu fui com, com o tênis aqui da Revit e eu senti que a 100 por hora ela vibra um pouco a parte da pedaleira, o guidão não, só que a 100 por hora você também consegue ter um fôlegozinho para fazer umas ultrapassagens e você consegue inclusive na estrada manter com garupa quinta marcha e quando dá, pega uma subida tal, ela dá uma caída natural, vai lá tá 100 ela cai para uns 80 e depois ela retoma assim que acaba a subida e fica plano, Então Apesar do peso, não é uma moto que você precisa ficar trocando muita marcha. Só que assim, se você quiser que ela fique mais acesa, aí a troca vai ser necessária, tá? Eu andei engarupado, andei sozinho. sozinho é um luxo. E engarupado vai bem também, lembrando que sem é o cruzeiro. O que eu achei legal dessa moto aqui, que é um negócio que eu não estou acostumado, é que você tem o câmbio para você poder tanto... Passar marcha com o calcanhar e reduzir pisando, né? Então você tem as duas hastes aqui e você vai é, fazendo esse jogo que é legal para quem não quer sujar o tênis, ou mesmo para mulheres, porque essa aqui é uma moto interessante, até mesmo para o público feminino, tá? É uma moto muito fácil de ser conduzida, e aí não quer estragar o salto, a bota, tal, não sei o quê, você consegue fazer essa troca aí como vocês estão vendo na imagem é muito simples em prática demora um pouco para você pegar o jeito mas às vezes se você começa com essa moto aqui você já pega o jeito logo de cara e fica fácil tá isso é um negócio interessante que eu achei o posicionamento dela é muito bom muito confortável não cansa tá isso foi uma coisa que me chamou a atenção porque eu achei que ficar mais arqueado ia me cansar um pouco não não cansou foi muito legal, não, também utilizei o tempo todo, horas e horas e horas, assim, para falar, não, assim, depois de seis horas andando com a moto, ela dá uma cansadinha, mas aí também acho que qualquer moto vai cansar seis horas, eu nunca andei seis horas em cima de uma moto, mas os, os poucos percursos que eu fiz, e aí num, num ritual máximo de duas horas, eu não me cansei com a moto, tá? Uma questão também que é legal, é que esse banco aqui, com a calça de gripar bem, calça de cordura até que gripa bem, mas se você usar uma calça mais de muletom ou uma calça de treino, você vai escorregar um pouco para frente e para trás, tá? Então vale a pena essa observação do banco. Bom, chassi, padrão tradicional, como assim? Berço duplo em aço, você pode ver aqui ó, que ele sai né, e abraça o motor, certo? Muito bem, aí você tem um amortecedor traseiro duplo, com regulagem de pré-carga em até 6 níveis, e a regulagem que eu usei com ela, padrão de fábrica, me atendeu super bem, tanto para fazer curva e passar por buraqueira aqui, achei até que a traseira copia bem melhor que a dianteira, questão de buraco, na dianteira a gente tem aqui uma suspensão standard de 41mm, perfeito? De 130mm de curso, então 41mm de diâmetro, 130 o curso total vai bem também, as frenagens conseguem ser bem progressivas com essa ciclística dela, ela ganhou até um grau a mais em questão de ângulo de, de, de caster aqui para esterço e tal, isso favorece bastante, uma vez que é uma moto que quando você trabalha com ela em baixa ela fica um pouco mais pesadinha, ela te facilita por esse esterço aí, não é uma moto é óbvio para você ficar fazendo tetris no corredor, mas ela também aceita o corredor, eu peguei alguns trechos de corredor, e a moto desenvolve bem. Aí tem um carro outro que fica no guidão, outro fica no espelho, tal. Ela é mais larga que o que o normal, mas se você for tranquilo no seu tempo, sem querer é dar no motoca ou se preocupar com a motoca que tá vindo, mas também não atrapalhar, pô, você vai super tranquilo aqui. <risos> Ela vai bem. Se a galera deixar, né? Se a galera ficar aqui assim, ó, bonito, vai que vai. Ah, agora parei, vai. Câmera ligada? Você tá ligado? Eu tenho que ser o um exemplo. Mas eu posso falar uma coisa importante? Cara, a custom, por ela ter esse ângulo de caster mais aqui ó, não é, é diferente da speed, então já uma, fica até uma dica para vocês, pode exagerar aqui tá, esse é o que para, aqui o efeito é bem menor, então pô, confia, pode apertar sem medo de ser feliz, que não vai acontecer nada aqui com a moto em pé, tá? e claro auxiliem bastante com o traseiro, porque necessita a moto, ela permite esse exagero até do traseiro, porque tem um entre um trabalho diferente. Freios, disco dianteiro, certo? Disco traseiro, ABS e o freio dessa moto, muito bom, gostei, parabéns a viga, eu fiz um exercício de frenagem também, saindo do zero até um ponto de referência que eu marco no chão e depois vindo, vim, vim lançado e aí... É, parando a zero, dá uma olhada nas imagens. Curtiu? Então, 300mm na dianteira e 270 na traseira, foi uma combinação boa. Bom, tanque, gota, 15 litros, a média aí que a gente fez, do jeito que eu fiz, garupa sozinho, testa, acelera, vai, volta, hey, 25km por litro, tá? então para você ter uma ideia. A distância do solo aqui do assento, aí agora atendendo o público em geral. 7,65mm, então ela não é alta, você vai conseguir alcançar os dois pés no chão mesmo sendo baixinho. E isso é legal, porque quem realmente começa a pilotar tem essa coisa de um pé inteiro no chão ou dois, mais seguro. Depois você pega a mão, até sem pé você fica, mas de início é legal. A distância no, do solo é razoavelmente boa, não dá para você varetar lombada nem nada, mas é alta assim. Eu peguei um, uma valeta mais profunda e não pegou é 170 mm a distância, o entre-eixo, estamos falando aí de 1,400 mm tá? Então a moto que ela é um entre-eixo não tão gigantesco, mas considerável, o que traduz em boa estabilidade, tá? Eu pratiquei umas curvinhas com ela, vai pra cá, vem pra lá, tal, não sei o quê, e ó, vou falar pra vocês, me diverti pra caramba, a moto super na mão, deu pra brincar, e assim, eu não forcei mais, porque eu também não queria pegar tanto a pedaleira assim, mas ataca muito bem, tá? E quem gosta, inclusive mesmo nesse estilo, curtir, vai se divertir nessa moto aqui. O que vai ficar um pouco mais restrito é a, quest a questão de o quanto ela chega. Porque é o máximo 125 km. Então não tem aquela... Se tivesse em mais, a moto... A estrutura dela aguenta um motor bem mais forte, vamos dizer dessa forma, entendeu? Então aqui tá sobrando o conjunto pro motor e o motor não assusta, mas ele, pra quem vai fazer uma saidinha, tá não sei o que, vai curtir também, tá? Painel completo. Estamos falando aí de é, velocímetro, trip A trip B, odômetro. Você tem até o aviso aqui. Se vocês repararam, não viram, agora vocês vão reparar. Tinha a chave de. de a chave combinada ali piscando, que é para fazer a revisão, né? Então ela avisa aqui revisões. É, aqui do lado mostra a hora e, se você configurar o aplicativo, você tem aqui um Maps. Então ele fala, ó, curva à direita 80 metros, curva à esquerda 60 metros, ele vai te ajudando no caminho. Bem interessante, funcional, bacana. O resto, tradicional, que vai combinar com essa pegada mais redonda da moto, esse estilo mais old school. tá? E câmbio temos aqui um câmbio de 5 marchas. E é o seguinte, o câmbio muito macio. Na redução, você precisa trabalhar um pouco a embreagem porque ele tem uma redução brusca então se você faz isso abaixo de 50 km por hora as reduções o motor vai bem se você faz mais alto ele tende a dar uma segurada maior tá então é bom você trabalhar a embreagem um pouquinho só para ficar uma redução mais gostosa mas nada que atrapalhe e tal mas é que tem bastante frio motor então quem não está acostumado dá aquela zona dá aquela brum, aí pode ser que você ache um pouco estranho para passar a marcha suave tranquilo, vai que vai, eu concluo o seguinte, a Royal é, com esse modelo aqui, ela pega um, um espaço de mercado que está vazio, um nicho que estava sentindo falta. Por quê? Vamos parar para pensar, o que, que eu lembro assim, né? Você tinha lá a Dafra Kansas, hoje você tem a Dafra Horizon, aí você tem aquela Hau Jui também, que eu, eu não, me, não me recordo o nome agora, mas é 150 cilindradas, fica um buraco e aí você vai para a Vulcan 650. Você não tem nada aqui nesse meio tempo, agora você tem a Meteor 350, então é uma boa opção. Para quem procura uma moto honesta, justa, com aerokeep ainda, tá? Tinha esquecido, agora me lembrei, tem aerokeep a moto, vai. E assim, por que, que eu falo que ela é honesta? Porque você olha pra moto, você fala, pô, é uma custom clássica, que vai me remeter a um uso bacana dia a dia, roda de liga leve e tal, não sei o quê. E é isso, nem mais nem menos. Tá aí, honesta, ela oferece isso aqui, só que quando você anda... A moto é confortável, é gostosa, o motor ele é econômico, né? não tem aquele pá, mas não é o que o público custom espera, ele gosta do conforto, do vamos let's roll baby e curtir, então vai encontrar aqui, achei bem interessante, legal e foi muito bacana até fazer esse test ride, porque eu começo um, um público que tem no meu canal, que eu nunca trabalhei há nove anos, e agora pretendo começar a trabalhar também, tá? Independente do meu gosto ser esportiva, porque eu não posso avaliar essa moto aqui, né? Ou motos desse modelo? Então, até te faço um convite, se esqueci de falar alguma coisa que você que anda de custom gosta, ô meu, é... comenta aqui embaixo, porque aí no próximo eu vou me preocupar com isso também, tá? Porque eu vou ser sincero com você, Para mim, isso é um mundo novo. E aí, é... eu faço avaliação em cima do meu perfil esportivo né então eu vou lá frenagem aceleração peso potência não sei o quê, que eu gosto pra caramba mas de repente tem alguma coisa que você acha interessante eu falar avisa aqui embaixo que a gente traz no próximo tranquilo felinho espero que você tenha gostado é tem aquela coisa do preço tal eu acho que essa aqui gira em 18 pontos mas eu não curto ficar falando em preço porque o sugerido nunca é o que acontece na concessionária na concessionária você sempre tem, sempre tem que colocar mais porque tem o frete o Valdeci let's together lá, lá aí muda um pouquinho, por isso que eu não coloco o preço sugerido, mas eu sugiro que se você procura uma custom honesta, pode fazer um test ride que eu acho que você vai gostar bastante, eu gostei, caraca, ai, together, é nós, é espelho, ai.